Olá, eu sou Leonardo e bem-vindo ao canal Perspectivas Infinitas. O tema do vídeo de hoje se trata a respeito de desistência. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É uma decisão sábia ou uma decisão boa? Depende. Depende do motivo, depende da situação, depende do que cada pessoa esteja enfrentando. Todo mundo... Tem um ponto na vida que às vezes as opções que restam é ou seguir em frente ou desistir. Dependendo da situação, dependendo do caso, dependendo de como cada pessoa enxerga a situação, lida com aquela situação, às vezes desistir é uma escolha sábia, é uma escolha inteligente, é uma escolha que é necessária para que a pessoa possa ter um futuro melhor, um futuro mais garantido, futuro novo, renovar alguma coisa. Só que outras vezes, desistir antes do tempo é ruim, porque a pessoa vai se tornar uma desistente. Tudo que ela começar, ela não vai dar continuidade. Ela começou, a primeira dificuldade vai desistir. Começou de novo, mais uma dificuldade, vai desistir. Começou, mais uma dificuldade, vai desistir. E às vezes, ela estaria tão perto de obter esse resultado, de obter aquilo que ela deseja, só é, porque ela desistiu antes do tempo e não conseguiu ter forças para continuar mais um pouco, isso daí prejudicou ela de muitas formas, prejudica ela de muitas formas. Eu sei. Existem momentos na vida que não é fácil, às vezes só temos duas opções e temos que lutar por uma dessas duas opções. Em alguns casos, como relacionamentos, por exemplo, nós temos que conversar com a outra pessoa, verificar com a outra pessoa se estamos com as mesmas perspectivas, se estamos alinhados e se podemos manter uma relação. Não importa qual seja o nível, se seja uma amizade, um relacionamento amoroso, não interessa o grau. Só que, para isso, as duas pessoas têm que estar alinhadas, devem estar alinhadas. Porque se elas não tiverem, uma vai querer demais, a outra vai querer de menos. E vai chegar num ponto que não vai dar certo. E a melhor opção é desistir. Desistir enquanto as duas pessoas ainda estão se dando bem, enquanto as duas pessoas têm um respeito uma pela outra. Nesse caso, como qualquer outra, você tem que analisar os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos positivos e os pontos negativos, porque tudo isso vai influenciar na escolha, vai influenciar se você realmente deve persistir ou desistir. Se tiver muito mais pontos negativos do que positivos, está na hora de desistir. Partir para outra e recomeçar a sua meta, a sua vida, o seu projeto, seja lá o que for, em qualquer área. Está na hora de ter um novo começo. Se for algo que você deve existir, deve continuar. Então batalhe, siga em frente, vá adiante e conquiste aquilo que é teu de direito. Eu sei, não é fácil, temos que tomar decisões, eu por exemplo, tive que tomar muitas decisões, eu tive que analisar, por exemplo, no meu caso, se era conveniente eu permanecer em um lugar ou não, se eu tinha que partir para outro, e eu fiz isso recentemente, eu achei que para mim, onde eu estava morando, não era mais conveniente, eu tinha que mudar um outro lugar, e foi o que eu fiz, eu vou ter ir para outro lugar para começar algo novo, para começar de novo. Eu sei, nem todo mundo tem essa opção. Muitos têm uma opção e tem que continuar com aquilo. Porém, só porque você tem uma opção, não significa que você não possa ter uma segunda opção. Ou que você não possa modificar esse caminho. Você pode. Você consegue. Basta você tentar. Eu sei que... Desistir é visto como algo ruim pela sociedade, é visto como uma fraqueza. Mas em alguns pontos, essa fraqueza é a nossa maior força, que nos dá vontade de continuar e seguir adiante, batalhar e trilhar um novo caminho. Então, para você, desistir foi algo bom, foi algo ruim, foi algo que te ajudou ou não? Deixe o seu comentário abaixo, se inscreva no canal e clique no sininho para obter as notificações. Confira mais dois vídeos aqui. Muito obrigado e aguardo você. Até a próxima.